Boa noite, galerinha! Olha nós! Que tu estão! De volta a Pituba! Caralho, minha lente tá embaçada pra porra! Ixi, quase abrindo aqui viu, pra ver. Tá muito Tá muito ruim. Então, hoje, terça-feira, 11 de setembro. Acho que a primeira pergunta que vem é: Por que ele não está na XZ? Bom, ele está andando com a XZ, aí partiu o lacre. O lacre da placa. Aquele aramezinho. Aí eu deixei com o mecânico ele vai levar para trocar. Também desempenar o aro dianteiro Desempenado Aí... Eu deixo tudo com ele, ele resolve e me empresta a moto dele Faz esses acordos Segura, segura, segura. Rapaz, isso aqui tá me lembrando. Vendo os comentários dos outros motovelocaros daqui de Salvador. Os caras quando se empolgam. Só lembra de mim. Ah, oh, tá andando igual o É mole! Virei, virei referência de, de mau comportamento! galera falei sério você acha que eu ando errado tudo bem nem corredor não pode mas é questão de necessidade né a gente pô, a gente Salvador tá uma merda o trânsito de Salvador tá uma merda e ó ó fazer merda mulher é mulher gente é mulher não tô criticando porque é mulher, mas tô dizendo que eu falei que é mulher porque eu vi a mão. A mão era lisa, sem pelos. Valeu, show. Enfim, esquecemos isso. Já foi, meti. Meti, meti, meti, meti. Meti por dentro. Eu acho que o seria por fora aqui, mas já estamos aqui. Vamos lá, vamos embora. Uba bebê, caí, levanta. 70, e a gente, tá 90. tinha Vamos lá. E fiquei quase duas semanas assim passar pro lado de cá, e eu vi que fizeram várias mudanças. Ah, eu não vou passar não. Até dava. Você é maluco? Passa em sinaleira amarela? Mó barril. Só passe em sinaleira amale... Amare... amarela. Amarela é foda. A amarela? Se você já vier, estiver próximo, e aí... Pum, amarelo, passe. Mas se você estiver vindo de longe e ela ficar amarela, segure. Porque o tempo de... De duração do, do sinal amarelo, você não sabe Eu não sei se tem Um valor exato Sinceramente eu não sei Então Se vocês souberem Por favor me falem Mas eu não sei Então eu não arrisco Isso é uma multa à toa, né? E aí, vai fechar aqui? Por quê? Não gosta é de mim, não é? O cara jogou do lado aqui no corredor. E aí? Quem vai chegar primeiro? Segure. Obrigado. Ganhamos! Eee! Gente, trânsito não é corrida, trânsito não é brincadeira, viu? Minha pilotagem não é recomendada, não anda igual a mim. Mais uma amarelinha, cá ficar por dentro. Delícia Essa moto tem um corte legal velho. Vamos entrar aqui Eu gosto de andar perto de ônibus Porque... Carro pequeno não gosta. O carro pequeno corre de ônibus. Porque sabe que motorista de ônibus não costuma olhar muito pra onde é que ele tá jogando. Ele joga e depois olha. Não generalizando. Viu? Mas maioria gosta de fazer isso. abrindo esses caras que tá dando seta, mas não vai entrar, você percebe pela pilotagem dele que ele não vai entrar, só que não é o que ele está sinalizando, então a gente fica no receio, porra, parece que não vai, parece, mas será que vai? Então a incerteza acaba deixando a gente meio confuso. Não é impossível, pai, Moto um morrer aqui agora. Brincadeira? Ah, nosso brother Buda. A gente ainda vai dar uma volta nessa 300 nessa dele. Ora, Buda! O é o Buda contra? Sem uma lente, com a transparente. Não sei. <risos> Beleza? Então, foi? É XTZ reparo. Botou palavrão, foi. Ajeitar o aro. Foi. Ajeitar o aro e... Pular que da placa, vamos andar, grande é Buda, parceirão aí. tudo Chuva! NO QUES REFRETING é Correndo é um Twist, é um CG, que é isso aí, que é isso, que é isso, que é isso? CG andando forte! Hein? Parabéns! Pagou? Perceberam, né? se aqui na chave Não, não é na chave Pois é, rapaz, ela tá com esse probleminha Na iluminação do, do painel Mas não chega a ser nada grave não Porque A gente não olha pro painel Gente, não anda igual a mim, pelo amor de Deus Eu tenho um defeito cara TZ e botei os retrovisores horríveis Aí acabei acostumando a andar sem olhar pro retrovisor Painel, que, que pelo menos eu penso assim, que, que sabe andar de moto Sabe sentir a moto, sabe sentir que velocidade ela tá Só só pelo torque e tudo mais Acho que não, não precisa olhar o painel ah, Que milagre foi esse? Os caras não me parou Milagre, milagre, milagre. Deixa eu fechar aqui a viseira pra não procurar onda. Hoje a polícia acha que tá procurando alguém, porque de manhã eles deram em cima de um cara, de um carro. E era pra ter filmado, mas eu não tava com a câmera. E aí botou o cara pra parar mesmo. O cara encostou o carro e aí eles meteram a arma em cima. E agora aqui, em cima, eles não estão fazendo blitz, né? O detalhe é isso. Não é blitz. Eles estão, pontualmente, parando alguém, alguns. Ou seja, ele já tem algumas características. E outra coisa que eu, que eu percebi ali, a, a polícia militar daqui tá andando de Três Alpes. Alpes. mano! Rondão! moto correta, viu? Três Alp. Primeiro eles compraram 300. Acho que fizeram alguma coisa com a Honda. Alguém tá mordendo aí, viu? E aí compraram um CB300. Que eu acho que a polícia não deveria andar de 300. 300 não é uma boa moto pra andar em Salvador assim Pensando como polícia Antigamente eles tinham Eles tinham comprado um lote de De XT 660 Beleza, filé, motão Motão, moto que aguenta qualquer, qualquer Tranco Mas 300, 300 é dura Não tem uma boa suspensão O jogo é, é, é pesado Eu acho que Sei lá, velho, não foi um, uma boa aquisição. Ah, não sei, né? Não sei, não sei qual vai ser a aplicabilidade daquelas motos. Ah, vou jogar por fora também. Olha a Budinha aí, ó. Pronto. A gente vai seguir ele. Um cara que sabe andar de 300, e Anda bem. Mas se eu puder passar, eu vou passar. Ele sabe disso. Ele já deu a seta. Vamos seguindo Buda! Liga tpt tpt tpt tpt tpt tpt tpt tpt tpt Imagina aqui onde foi que ele colou tanto em mim, eu lembrei da sinaleira tam, tam, Rapaz, na mão de Buda, a 300 ganhou o jogo Olha que asfalto, filha da puta, velho Olha Brincadeira? Netinho, me ajude, netinho. Vai se escape aqui, uma boca de oito nessa turista. Vai destruindo tudo. Aqui estava bem tranquilo. Viu? Um pouco de engarrafamento filé. uma capinha de asfalto aqui uma leve cobertura todo mundo na filhinha respeitando o amiguinho respeitando o amiguinho lá Bom, deu seta Agora é só fechar Aí, por fora Não vá por dentro não Que você não pega ninguém E aí? Qual é o esquema aqui? Epa! Segundo cara de moto Que tá Empurrando Reabriram aqui, né? Mas estranho de Salvador, hora, todo dia muda Todo dia muda Eu gosto de olhar pra giros Pra ver se eu tô trabalhando na rotação correta Mas com o tempo Já aprendi a ouvir A moto e sei pelo ouvido, com a rotação que ela tá. Não assim, esse já. Ah, isso aqui é o som de 9 mil giros. Mas não, esse aqui é o som de ela tá querendo trocar de marcha. O um negócio é mais simples. chuva, carai. Obrigado. Esse led aí. Aí assim um STX voltar Velha Bela Sandal. Não vingou tadinha, não vingou. Não ah, tanto dela. Velocímetro, cadê o velocímetro? Não tem Tem, mas não tem iluminação tam, tam. Pegar baixo Du, fecharam aqui, tu, tu, tu, já Ninguém vem para cá, vamos parar aqui na segunda. Hein? Que maluco! Oi, abriu. Vamos, vamos. Pera aí que eu tô em 80 60 mas tá, vamos embora urbana virou um tapetinho de novo massa Celta você balançou pra cá viu eu vivo Desarado... Desarado... Na frente Opa aí velho Uhan Rapaz, eu tava andando todo apagado. <risos> Pera aí, rapaz. Ah, tá sim, tá quareando. Não, tá tudo apagado. Não, pai, que susto da porra. Eu achei que eu passei na Blitz, na Blitz não. Passei por aqueles policiais com o farol apagado. E pra mim seria um. <risos> meu Deus, tô dizendo, olha, eu tô tentando passar discretamente. Só que como é que você é discreto com uma Scarpe dessa? Uma descarguinha dessa aqui, meu amigo, você não é discreto mais nem. Levanta a perninha. Jogar a perna pra frente em uma não é confortável, nem um pouco. Então, meus queridos, vamos ficando por aqui. Pede mais um vídeo. Um abraço pra vocês, uma boa noite. Aproveite o dia de vocês. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Recomenda aí, compartilha, se inscreve. Tamo junto. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.